Gente, estou muito feliz de poder apresentar para vocês uma conversa com meu amigo, né? E apesar desse amigo, não consigo chamá-lo só de Aldrin, Dr. Aldrin Marshall, também é pastor, né? Médico ortomolecular, molecular com pós graduação também na área de nutrologia. É, e o Aldrin já tem me acompanhado desde 2014, tem me ajudado muito em relação ao cuidado do corpo, da saúde e de entender isso. Não só a luz da, da, da, da medicina, mas também das, das escrituras. Tem sido uma grande benção na minha vida e, por conta disso, ele já me acompanhou em três jejuns prolongados que eu fiz de 40 dias. E é um assunto que assusta muita gente. Recentemente, eu fiz uma pesquisa na internet e descobri que quase 60% dos clientes, pelo menos os que responderam a, a, a minha enquete, nunca fizeram um jejum de 24 horas. Eu parei de, de responder as, as perguntas, aquelas caixinhas no meu Instagram, de número 184. É, eu nunca vi tanta pergunta sobre um assunto como o jejum e mesmo perguntas básicas, Aldo. Então, assim, eu gostaria que a gente pudesse uma conversa tanto bíblica, você além de cristão também é pastor, mas usando a sua expertise aí, médica, para que a gente possa desmistificar um pouco o assunto do, do jejum. né? E antes disso, vou começar pela parte espiritual, porque eu me lembro, quando era criança, a geração de meus pais, ninguém falava de jejuar. Quando jejuava era tudo em secreto, né? porque era a forma como entenderam que é, é, Jesus havia ensinado, não você, ninguém pode saber que você está jejuando. E eu, particularmente, discordo disso, porque como é que a gente sabe que Jesus jejuou e que tanta gente da Bíblia jejuou? Né, porque essas coisas foram comunicadas e comunicadas com o propósito não só de trazer informação, mas eu acredito também gerar estímulo, gerar fé é, é, no coração. Então, quando falo a respeito dos jejuns que fiz, e acabei de terminar um, um livro, você acompanhou aí todo o, o processo da parte médica também, do, do, que a gente acaba tendo que tocar, embora não seja a, a, a, o foco, né, a, a área de expertise, é, é importante as pessoas saberem que a nossa única intenção é gerar estímulo, tanto orientação, fé naquilo que a Palavra de Deus ensina e encorajamento. Porque eu comecei a jejuar cada vez mais alguém ouvindo outros que jejuavam. Meu primeiro jejum, eu falo para todo mundo, eu pulei uma refeição, que foi o almoço, ainda tomei um refrigerante para ter alguma glicose lá, na época a tinha noção... É, é, é desse malefício aí do, do açúcar, mas pensei que precisa de alguma coisa para não desmaiar ou não morrer. Uhum. Né? Aí depois é, é, eu comecei a descobrir gente que jejuava duas refeições, um dia, dois dias, e três dias, né? e quanto mais fui convivendo com pessoas que jejuavam, eu fui sendo estimulado, fui sendo abençoado por isso. E, e lógico, são mais de 30 anos praticando jejum, avançando lentamente, quando falo de um jejum de parente, sempre ouço gente dizendo, ah, é meu sonho. Às vezes o cara não fez um dia já está pensando em pensar lá. Então eu digo, olha, eu não creio que jejuns prolongados como os que eu e muitos amigos meus temos feito sejam para todo mundo, mas eu creio que seja para mais gente do que os que experimentaram até agora. Então, sem querer trazer a, a conversa para esse patamar aqui em cima, é que nem aquele cara que nunca foi na academia. Aí ele vai e quer treinar como se fosse treinar. um... Né? O, o, o, o alterofilista cara, ele, ele vai se arrebentar então assim, a gente fala que o jejum é a mesma coisa é importante começar devagar mas eu gostaria que a gente pudesse ter uma conversa bem honesta, porque uma das maiores perguntas que me fazem mas jejuar não faz mal à saúde? em primeiro lugar, eu digo, gente, não seria coerente Jesus se referir aos seus discípulos dizendo, eles vão jejuar quando jejuarem, nós temos orientações e declarações sobre né a expectativa que ele tinha que nós jejuássemos e se isso fizesse mal, né? a Bíblia diz que quem destruir o corpo, que é o santuário do Espírito Santo, Deus o destruirá. E não ia mandar a gente fazer algo que destrói. Então, eu queria começar te perguntando né, a respeito desses mitos né, sobre o jejum, que pelo jeito, é, é por tudo o que eu tenho lido e estudado, mesmo na área médica, fisiologia, a gente descobre que esse mito não se estendeu só no meio religioso, mas também no meio da medicina. Né? Então assim, para essa pessoa que ainda não sabe o que é jejuar um dia inteiro, ou que não passou de um dia, né, e, e, e que tem esse medo de fazer mal, o que, que a gente poderia começar explicando para eles, a respeito assim da, da, da fisiologia do jejum, de que na verdade é, é, tem uma probabilidade maior, salvo raríssimas exceções, de fazer bem do que fazer mal. Aliás, Valnice, que foi alguém que jejuava muito, me inspirou muito, quer dizer que tem mais gente morrendo pelo excesso da comida do que pela falta dela né, então é, mesmo sabendo que há todo um cuidado quando se fala de jejum prolongado, o que que você acha que as pessoas deveriam saber que desmistificasse e tirasse um pouco aí do medo a respeito do jejum e, Luciano prazer estar com você, sempre é uma alegria estar com você, né a gente tem papos muito bons é muito tanto bom. a mesa é, hoje a gente teve a oportunidade de não só tomar café né? é verdade ver. estamos fazendo essa gravação eu terminei um jejum ontem né hoje foi o segundo dia é, é, é, me alimentando e na verdade eu tive o privilégio que o do Trólogo é um excelente cozinheiro <risos> né e de comer uma coisa leve mas que fosse assim, um banquete delicioso e eu eu um dia você me disse também Almir que além de querer me acompanhar como como médico você falou, poxa, a gente não tem oportunidade de estudar, pessoas fazem jejuns prolongados. Né? É e aí, você falou, ah, eu, eu quero estudar. Nós eu vamos laboratório. Nós vamos aproveitar para fazer laboratório. Então, assim, já foram três jejuns que você me acompanhou. E não é só acompanhar olhando de longe, né? É, eu acabei de fazer na semana passada, você me pediu 60 exames, você me virou avesso. Uhum. Então, é, a gente pode falar pelos estudos, agora pouco uma conversa, você me apresentou tanta citação de estudo embasamento, mas também por um laboratório prático, né? Quando hum. você está acompanhando gente que jejum Então, fala pra gente aí, porque eu gostaria que ainda que a gente encorajasse os outros com muita responsabilidade a não brincar com isso, mas também que a gente tirasse um pouco desse medo que o povo carrega sobre o jejum. Ok. Luciano, é, eu vou citar uma, uma frase de Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina, então, ele é antes de Cristo, então mais de dois mil anos ele dizia o seguinte, o homem carrega dentro de si o seu médico interior. Deve-se apenas saber como ajudá-lo no seu trabalho. Se o corpo não estiver purificado, quanto mais você alimentar, mais você lhe fará mal. Então, essa premissa médica, que é algo da antiguidade, então todos os povos praticamente praticavam alguma forma de jejum. Uhum. Né? E quando chega no século XIX, nos Estados Unidos há uma guerra é, cultural é, em dois ramos, da, da duas vertentes da medicina. Uma que priorizava os cuidados em que você deixava o corpo se curar, então você trabalhava com fitoterápicos, com o próprio jejum, que era uma das ferramentas mais uhum. importantes. Então nós temos alguns relatos de um médico, inclusive, que o seu filho estava é, acometido de filho de 5 anos com um, com um tifo, uma doença que naquela época era mortal. E o tratamento da medicina convencional, onde medicina alopática, era pior do que o, o tratamento com é, a própria doença. Então ele decidiu, falou assim, então eu vou fazer o um jejum. E no terceiro dia, o filho dele, é, ele passou mal os dois dias, os primeiros dois dias, mas no terceiro dia, a resposta do seu filho foi o seu filho se levantou e seguiu a vida. Aliás, esses primeiros dois dias na desintoxicação costumam ser Terríveis, é bom que todo mundo saiba disso, Sim. porque o corpo está se limpando, né? Exatamente. Você, de, de todo veneno e toxina. É, eu, eu, eu sempre uso uma expressão assim... Que com três dias o filho estava curado. Curado. Então, é, é uma pergunta que eu faço para qualquer um dos que estão nos assistindo. Quando você fica doente, qual a primeira coisa que você perde? Apetite. Apetite. Então, o senhor está dizendo assim, deixa eu usar o meu mecanismo de defesa. Deixa eu mobilizar as, as minhas defesas. Deixam fazer com que eu possa ter condições de detoxicar, eliminar toxinas e de uma forma muito mais rápida do que você faria se você me entupisse de medicamentos. Porque daí você bloqueia o um monte de processos biológicos, bioquímicos que fazem que você seja capaz de responder a uma enfermidade. Né? Só para as pessoas saberem, é... nossa, a nossa pele tem mais ou menos 2 metros quadrados. Já surgem somando tudo. É. Nossos pulmões... Uh, 80 metros quadrados, os nossos intestinos têm 400 metros quadrados, então se você faz um processo de detoxicação, ou seja, se você faz jejum, o que vai acontecer? Você faz um reset nesse intestino. Só que um detalhe, quase 60 a 70% das nossas células de defesa encontram se no intestino. Então o que acontece? 60%? Pelo menos. Então, quando você faz isso, você já tá, está fazendo, é, acelerando o seu processo de imunológico, a sua imunidade. Né? Ah, então, quando nós olhamos para essa, essa, na verdade, essa crença, né então nós vemos que realmente surge dessa do século XIX em que há essa guerra por mercado. Então, a medicina, ela se for, formata de uma forma em que você... É, fragmenta a pessoa e você trata os sintomas, né? baseado naquela questão farmacêutica. Né? Eu vou passar um remédio, né? esse remédio vai te curar, né, e não olhando os outros aspectos, aquela questão do seu estilo de vida, o que você faz, como você é, funciona. E é claro que nós, como cristãos, muitas vezes nós falamos, ah, nós não somos desse mundo, mas nós vivemos num fundo. né, E, infelizmente, a, a, essa cultura entra. né, E quantas e quantas vezes eu já me defrontei é, assim, que a maior, às vezes a minha maior dificuldade não é com o público leigo quando eu falo sobre saúde é com o público cristão porque espiritualiza é, é acreditado, né? o cliente não bebe, mas come e come muito é então é algo que realmente é, faz com que é, nós como cristãos estamos vivendo um estilo de vida que eu, eu não falo que é estilo de vida é estilo de morte, é estilo de doença uhum. né? Então cria é todo o terreno para isso quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos vários exemplos de, de jejuns, inclusive Jesus. Né? Você fez menção de Hipócrates, impressionante como o, o, os gregos antigos acreditavam que é, o tratamento médico podia ser é, é, é, descoberto por meio da observação da natureza, não é isso? Sim. E eles também observavam que os animais, a mesma coisa, né? quando ficavam uhum. doentes, primeira coisa uhum. parava de, de comer. Uhum. É, tem uma uma escrita atribuída a Plutarco, logo no início da cristã, que diz assim, em vez de usar remédios, é melhor jejuar hoje. Né? Uhum. Interessante quando a gente começa a olhar na, na história, é um conceito muito muito antigo. Ah, mas, em vez da gente só falar do, do, do, dos, dos, dos gregos, é interessante que a gente vê ao longo da escritura a presença do, do jejum. Uhum. Né? Então, assim, algumas pessoas acreditam que Jesus jejuou 40 dias na condição de, de Deus, então de homem. Né? Eu digo, gente, todo o ministério de Jesus foi exercido como homem. Ele, ele não operou milagres como Deus, a Bíblia diz que ele fez isso debaixo da unção do Espírito Santo. Né? Atos 10, 38 diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, quando andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos, o diabo porque Deus era com ele. Se o que ele fez, ele fez como Deus, não faria sentido ele dizer que nós faríamos as obras que ele fez, ou até maiores. Né? Então assim, tudo o que ele fez, aliás, a legitimidade da redenção, da substituição, exigia que ele não tivesse feito nada diferente da condição de homem. Uhum. Então, quando a Bíblia diz que Jesus teve fome no final de, de 40 dias, as pessoas normalmente pensam que é aquela fome que ela sente que na verdade é o hábito de comer, quando uhum. pulou atrás de uma refeição, e eu digo para as pessoas, me corrija a se estiver é errado. Que aquilo na verdade é a fome real, é quando acabou a reserva de gordura do corpo, vai começar a estar de inanição, vai consumir tecido vivo. Agora, Jesus, com a dieta é, é, saudável que ele tinha, que além de ser do Mediterrâneo, na época não tinha comida industrializada, processada, por tanto que ele caminhava a pé, imagino que ele tinha um corpo bem saradinho, magrinho, se ainda assim tinha reserva de gordura para 40 dias. Eu comecei a raciocinar que nós deveríamos ter mais do que ele. Nos meus três jejuns que eu fiz de 40 dias, eu não tive a fome que ele teve uhum. no final dos, dos, dos 40, né? Então, é, é, às vezes até pessoas são magras, falam assim, não, mas é que, é que eu não posso, né? Eu, é, é, você fez um comentário comigo que mais ou menos uma pessoa aí de seus 70 quilos... Ela poderia suportar uma média de mais ou menos quanto com a reserva de gordura. É. Uma pessoa sedentária tem uma média de 12 a 16 quilos de tecido adiposo. Então isso equivale em calorias a ah, de 100 mil a 150 mil calorias. Bom. Então isso Nossa. é suficiente para manter seu metabolismo basal de 50 a 70 dias. Então, extrapolando um pouquinho, ah, na época que você tinha que você pesava 140 quilos, chegou a... 150. Meu recorde foi 150 Então você Sabe, podia, você podia fazer o jejum para 140 dias, né? É, na verdade, eu você li... fazer o cálculo. Eu li, eu acabei de escrever um livro chamado a, a, a Cultura do Jejum, e uma coisa que me chamou a atenção foi uma, uma documentação que eu li, falando de um, um escocese, que na verdade se tornou o recorde mundial registrado no Guinness Book é, é, de jejum, é, da década isso aconteceu na década de 70, se não me engano o ano de 71 foram 382 dias, quer dizer, o cara ficou mais de um ano sem comer mas ele pesava mais de 200 quilos né? era um, um, um, uma situação que ele estava muito complicado a saúde, iria morrer os médicos decidiram um tratamento choque fizeram um, um jejum de 40 dias é, é, onde ele ingeriu água, alguns líquidos como chá e café não adoçado, deram multivitamínicos e sais. Esse é um assunto que depois eu quero tocar, que para mim tem sido muito importante descobrir isso sobre jejum prolongado. E ele não quis parar os 40, ele estava tá se sentindo muito bem, tinha reserva, né? assumiu por conta e risco, mas continuou sendo examinado. A hipoglicemia baixa dele provava que ele não estava, a, a, a glicemia baixa provava que ele não estava comendo. E, ao todo, foram 382 dias. Quando ele voltou a comer, nem lembrava mais o sabor da comida. Né? Então, não estamos citando essas coisas para empurrar ninguém esses extremos, mas, assim, por outro lado, essas coisas precisam ser trazidas à tona para que as pessoas percam esse medo de jejuar. Então, assim, deixei de comer. A fonte de energia normalmente vem da glicose, é isso? Uhum. Né? Então, a glicose vem principalmente do, do, do carboidrato que a gente come. Quando eu deixo, deixo de entrar isso, é, meu organismo, se não me engano, vai buscar reserva de energia no glicogênio armazenado no fígado? Ou tem além do fígado, do músculo, alguma coisa mais? É ela, mais o fígado, sim, o glicogênio. É, o que acontece? Quando você é, recebe um carboidrato, é, ele é levar a insulina, é o um hormônio produzido pelo pâncreas, e essa insulina, ela, vamos dizer ela gruda na, na glicose, né, todo o carboidrato que você é, se alimenta é, é convertido em glicose Sim. e ele gruda na insulina. Essa insulina leva isso para os tecidos. É. é, uma é aí você, então, acontece algo interessante. Se você, vamos dizer assim, estiver fazendo atividade física de uma forma é, diária, né, constante, normalmente você, uma parte disso vai para ah. tá o músculo, glicogênio. Vai estar músculo disponível para o músculo fazer a atividade. Se você não faz essa, essa atividade física, não gasta, o seu organismo não vai desperdiçar isso, ele vai armazenar. E aí ele começa a armazenar isso na forma de triglicérides, ou seja, transforma essa, assim, essa glicose em triglicérides. E aí que nós começamos a ter alguns problemas. Então às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu minha glicose está muito boa, eu vou lá, o médico fala que está 80, está 90, mas ele não está vendo o que o seu pâncreas está trabalhando. Por trás para manter essa glicose em 80. Então, sempre que o pessoa vai ao médico, tem que pedir como que está a insulina. Porque daí eu sei realmente como está todo o ciclo né okay. é, Hoje mesmo nós fizemos o teu exame e vimos a sua. Não existe mais resistência à insulina. Né? Então, só um Que já tive tipo que no passado, com peso, inclusive, havia me tornado diabético. Depois, mesmo vencendo a diabetes, resistência à insulina. Uhum. E não tem volta de jejum que a gente encontre isso. Mas aí a pessoa não comeu, deixou de entrar a glicose. O organismo vai usar o glicogênio. É quando acaba esse glicogênio, quando que transiciona para cetose, que é, é o consumo da, da gordura armazenada, porque ela vira fonte de energia. E quando a gente fala que fica 40 dias, acho que a gente está de cama. Uhum. Né? Que, inclusive, isso é um assunto que eu quero contar, porque no meu terceiro jejum eu resolvi inclusive me exercitar. Né? Então assim, a gente tem disposição, a gente tem saciedade, a gente não passa fome, tem as pessoas que acham que a gente é herói, e não é, é um, é um processo fisiológico não, o não-crente também pode experimentar. Eu acho que o crente tem é uma graça de Deus, é, é, a gente tem um bônus que, que os outros talvez não tenham, quando o propósito é espiritual, mas assim, é, é, para tentar tirar, porque na, nos meus primeiros jejuns, eu ia pulando assim, primeiro uma refeição depois duas, mas testando, e eu lembro que assim, eu tinha medo de desmaiar, eu tinha medo de morrer, eu tinha... E, e a gente percebe que todo mundo tem esse medo, porque é, é, as pessoas passam mal quando deixam de comer, Sim. inclusive, quando ficam mais de 24 horas, que começa aquela limpeza mais forte, que vem dor de cabeça, uhum. que vem uma série de incômodos, então, as pessoas elas acham que estão fazendo mal e não bem ao corpo, né? Uhum. Então, se você pudesse falar tanto da cetose como da, da desintoxicação dessa limpeza, uhum. eu acho que também seria bem interessante a gente observar isso no ponto da medicina. Sim, é, vamos dizer assim, você começou, a, a, você se alimentou agora, né, é, o que acontece no seu organismo? Então, você consumiu agora. É, três horas depois, o que aconteceu? Aumentou glicose. E aumentou a secreção de insulina. Aí, o seu organismo, isso diminui a quebra de gordura. Quanto mais glicose você é, quebra, é, ingere mais, você vai bloquear a quebra de gordura como fonte de energia. Então, o seu organismo vai fazer o contrário. Ele vai armazenar é, essa, é, essa, uhum. essa glicose, né? como eu falei. É, e aí, mas... Você não comeu, porque hoje ah, ah, o conceito é ah, você tem que se alimentar de 3 a 3 horas. Né? Esse foi um conceito colocado que não tem fundamento nem base científica, porque você está bloqueando todo esse processo que nós chamamos hoje de autofagia, que é o processo de renovação celular, que só é acionado se você não ingere mais glicose. Você está mandando a glicose a hora, de 3 3 horas, não tem jeito de isso acontecer. Né? Então, é, 18 horas começa a diminuir a insulina, você ficou 18 horas sem comer. Aí o que acontece? O seu organismo começa a fazer a gliconeogênese, ou seja, ele começa a quebrar, a quebrar esse glicogênio para começar a tentar usar como fonte de energia, porque acabou os estoques ali do seu, do seu organismo, né? Disponíveis, né? Então ele começa a quebrar para formar é, glicose novamente, né? É, agora, você não comeu, é, 36 a 48 horas, aí que começa a cetose. Aí que o seu organismo começa a fabricar é corpos cetônicos. Então é depois de 24 horas que o negócio começa a realmente funcionar. Ou, Ou seja, quando a gente pensa no aspecto não espiritual, mas saudável do jejum, porque ele traz benefício ao corpo, 24 horas pelo menos é um jejunzinho decente. Né? Ideal é você fazer o um jejum pelo menos 24 horas, né? É, assim para você acionar esse mecanismo de produção de corpos cetônicos, né? E a autofagia. Então a autofagia, Se a autofagia é a autofagia, se não me engano, significa comer, né? É auto comer, Isso. é sinimpar. Si então, eu acho que em 2016 o Prêmio Nobel de Medicina, inclusive, foi com um japonês que atestou e Isso. documentou como nunca antes é, a autofagia, com... inclusive relacionando ela com jejum, né? Isso. É, ele, ele fez a análise exatamente da enzima que faz é, da NP, é, NPK, que a gente chama. Né? Tem alguns nomes meio complicados. Mas aí, no caso, ele fica adenazina, mono, fosfato, quinase. Né? Então, essa é essa enzima que desencadeia o processo de autofagia. Ou seja, ela aciona uh, o processo que o organismo começa a consumir os restos celulares. A autofagia, basicamente, é isso. Você eliminar o lixo. Né? Então, é igual... É, eu sempre falo para os meus pacientes assim. É, antes de a gente colocar mobília nova, tem que tirar a mobília velha. Porque senão vai ficar uma bagunça, fica tudo... Uhum aquela coisa bagunçada na casa. Então, você tem que limpar a tua casa para entrar imobília é, é, nova. Então, a autofagésia é tem esse processo em que as células é, ativam o consumo das organelas celulares, que basicamente são de proteínas, né? E esse processo é, faz com que o seu organismo possa é, entrar no reset mesmo, que eu falei de você regeneração mais rápida. Né? Por isso que você ativa é, processos de... É, o que nós chamamos mais importante é a biogênese mitocondrial. Mitocôndrias são os genes de força das células. Então, quanto mais mitocondrias você tem numa uma célula, então, por exemplo, no músculo, ele tem em média 3 mil mitocondrias em cada, em cada célula muscular. No coração, a fibra cardíaca, chega a ter 5 mil mitocondrias. Então, quanto mais mitocondrias eu tenho, uh, eu tenho uma reserva, uma poupança. Né? Então, uh, agora, se eu estou jogando é, glicose, glicose, glicose, isso não vai acontecer. Então, não acontece o processo de biogênese mitocondrial. E a maioria das doenças autoimunes, doenças crônicas, são decorrentes de uma mitocondriopatia, uma doença da mitocôndria. A mitocondria é que está tá uhum. suja. Então, se eu faço esse processo em que eu gero novas mitocôndrias, consumo aquelas que já estão doentes, o que vai acontecer? Então, eu vou ter uma prevenção contra várias doenças crônicas né? Então Uh, nós vemos aí doenças que estão... Uh, quando nós tratamos doenças uh, em que você tem degeneração, uh, por exemplo, esclerose múltipla, uh, esclerose atrelatronomotrófica, própria Alzheimer, então quando você usa esse processo de de, de, de uh, autofagia, uh, o seu cérebro o seu consegue, por exemplo, limpar, limpar as placas beta amiloides que são o terreno para um, a fisiopatologia do, do Alzheimer. Né? Então você consegue acelerar esse processo. Né? então são mecanismos que, é, que a gente vê que o organismo é capaz de se é, curar sem medicamentos, somente praticando algo muito simples, que é deixar de comer. Deixar de comer. Na verdade, é, o que eu, eu vou colocar de uma forma mais prática, em vez de você, ele vai continuar comendo, só que em vez de continuar comendo o do externo, ele come o interno. Come. Eu, eu gostei muito dessa definição, aliás, é... É, é isso que às vezes as pessoas não entendem. Hoje em dia o pessoal ouve muito falar da dieta cetogênica. E, e a turma fala, ah, é que? É cetogênica? Mas, mas eles não sabem. Né? Quando eles deixam de lado o carboidrato, portanto a glicose, ainda que comendo proteína, carne, se alimentando de gordura, o, o organismo vai buscar a reserva de, de energia lá. Então, por exemplo, eu estava falando com alguém esses dias, eu falei, não, você não pode estar tanto tempo sem comer e tá bem. Aí eu sabia que aquele camarada... De vez em quando fazia dieta cetogênica. Eu falei, você não faz cetogênica? Ele falou, fala. você não tem energia? Ele falou, mas eu como. Eu falei, mas a sua energia não está vindo nem da carne nem da gordura que você está comendo. Está vindo da gordura armazenada no seu corpo. Né? Essa é a cetose. Eu falei, quando alguém está em jejum, ele tem cetose. Eu falei, eu me sinto tão alimentado quanto você sem comer. E ele me olhava e não acreditava. Eu disse, cara, é, a pessoa que faz jejum prolongado, ela não tem fome, ela tem senso de saciedade, ela tem bem-estar... Né? E isso é uma coisa que as pessoas precisam acreditar, porque a maioria não faz um jejum de 24 horas. Quem faz as primeiras vezes e normalmente não tem alimentação saudável sofre. Então o cara pensa que vai fazer mal. E quem arrisca 2, 3 vai sofrer mais ainda, porque é o, é o processo de limpeza. Com o tempo a gente aprende. Eu, por exemplo, fui sendo orientado por gente que jejuava e dizia, olha, você não precisa sofrer tanto, você pode limpar o seu organismo antes, você pode passar um processo de desintoxicação. Então eu, por exemplo, antes de fazer esse último agora de, de 40 dias, eu fiz sete dias quebrando a cada 24 horas. Nesses sete dias já tirei carne vermelha, né, já tirei um monte de coisa que eu sei que, que, que é, é alimentação que tem toxina pesada. Usei carvão vegetal, para mim, é algo que de, de muita coisa que eu testei, ele ajuda a limpar muito meu intestino. E depois desses sete dias, ainda fiz três dias com suco verde e de detox. Quer dizer, hora que eu mudei para a água, eu tive um desconforto muito leve, mas não foi pesado. Mas já entrei muitas vezes em jejuns repetidos. Então, eu acho que aquela imagem do sofrimento dos primeiros dias faz a pessoa imaginar que se com três está ruim, com, com cinco está pior. Né? E eu digo, no quarto dia, quase todos esses sintomas me vão embora. Depois do quinto dia, a vontade de comer, normalmente ela some, e eu falo, no máximo até o sete dia é o céu. É, é o que os russos, é, assim eu falo dos russos, porque os russos foram, desde a década de 50, foram os que mais estudaram sobre jejum. Eles tinham, é, assim, programas é, locais em que eles faziam jejuns terapêuticos de até 40, 50 dias. Né? Nada de propósito espiritual. Não, não. não Só contrário. pela saúde e, mesmo. e um detalhe, Luciano, é, não era jejum da pessoa ficar deitada na cama, eles tinham que andar em média 25 até 50 km por dia. Por dia. Por dia. E naquela parte da Rússia gelada, lá Exatamente, em temperaturas dia. extremas. E além disso, eles faziam um processo de detoxicação intestinal. Eles faziam um processo, Normalmente eles usavam lavagens intestinais. Porque para acelerar esse processo. É e são muito recomendados. Isso. Como faz isso? Na forma de enema? Normalmente o enema, ou o enema, de, ou enema hoje, uma das coisas que a gente pode usar tem o enema de camomila, enema, na verdade, o pessoal... Fala muito de café, Isso. ele de é bom também? Né? Isso, isso que eu ia falar. É, enema nada mais é do que lavagem intestinal. Né? Então, uma das, que a gente, uma das terapêuticas que a gente usa é o enema de café, que faz ah, um processo de limpeza é, ali do, do trato gastrointestinal, principalmente do fígado também, que vai ajudar a limpar muito isso. É, pelas propriedades assim dos das substâncias antioxidantes que o café tem, é, então você consegue fazer essa, essa processo. Então você acelera muito essa limpeza intestinal. Então, né, como eu falei, se o intestino tem 80% da 70% das células de defesa, então você acelera muito esse processo de regeneração é, de, da imunidade. É, então os russos faziam exatamente isso. É, de, dessa bagagem de você é, e eles diziam sobre é, o choque cetogênico em que você faz a mudança total da sua alimentação é igual carro híbrido, né? Então, em vez de você estar tá ficando mudando de uma marcha, de uma combustível de gasolina para elétrico ou tal, ou para gás, depende. Né? Você só usa um combustível a partir disso. No caso são os corpos cetônicos. Qual que é a vantagem dos corpos cetônicos? É, eles são é, é uma gasolina azul, é um combustível limpo, então eles chegam muito rápido. Pro seu o seu cérebro, seu cérebro ama para o coração também, mas o cérebro ele atravessa a barreira hematocefálica, né? que é a barreira de proteção do cérebro. Então, é o seu, só pensar assim, depois de uma ceia de Natal, em que você come, né? e fica parecendo, como você fica depois disso? É uma cena jibóia, né? depois a edição, que você come, é, muito, né? é. mas quando você está em jejum, você não fica muito rápido. Acelerado. então Exatamente isso que acontece, porque normalmente você está, os orixás estão tá usando corpos etónicos. Além é do próprio fato da adrenalina tá tá mais alta no, no corpo, que já deixa a gente pilhado, é, essa irrigação sanguínea que não bate a digestão, ela, normalmente vai faz certo. Eu isso. fico muito criativo. Uhum. Né? Aliás, os, os, os gregos antigos é, costumavam exigir dos seus discípulos jejuns prolongados para ser aceitos. Uhum. É, é, porque eles, eles acreditavam que estava com clareza mental, e é um processo fisiológico. Né? Mas algo, acontece algo interessante. Nesse processo de autofagia que a gente está falando que o jejum proporciona, é, há uma, uma limpeza também nas suas células sanguíneas. Então, normalmente, a, a hemoglobina, as hemácias, que né, são as células vermelhas, que estão é, velhas, e acontece um fenômeno muito interessante. Nos capilares, quanto mais você está oxidado, ou seja, quanto mais você está com toxinas nos seus organismos radicais livres, se você está com essa questão da insulina alta, então você cria um processo de inflamação no seu organismo, que a gente chama de inflamação editorial subcrônica, que é o terreno para as doenças crônicas. Então o que acontece? Quando você chega nos capilares, é, as, as vermelhas vão empilhando igual a moeda, é o que a gente chama de hulô. Então quando você faz o jejum, o que acontece? Essas é, hemácias que estão velhas e são eliminados. Então há um aumento do fluxo ah, sanguíneo, então há uma melhora na, que nós chamamos de hipóxia tecidual. Então, os tecidos recebem mais é, nutrientes. Uau. Então, por isso que você nota também essa clareza mental. Melhora a sua neuroplasticidade, sua capacidade de formação de novos neurônios. Né? E impressionante, com, com, com o tanto que o jejum faz bem, como nós criamos é, o título do livro que eu acabei de escrever, A Cultura do Jejum, porque assim, nós estamos precisando mais do que levar as pessoas a jejuns esporádicos. Eles precisam entender, precisam viver. Mesmo quem não vai praticar jejum prolongado, né? mas que pudesse fazer jejuns, por exemplo, um dia por semana, com mais frequência, jejum intermitente, uhum. né? porque assim, eu, eu acredito que Deus de fato quer nos levar a essa cultura do, do jejum. Nossa ênfase é muito mais é, é, o aspecto espiritual, no meu livro, no meu curso, mas obviamente como eu estou aqui contigo como médico, e não só como, como pastor, e eu acho que é uma das áreas que mais assustam as pessoas, eu acho que é importante que eles saibam que o jejum é esse bicho de sete cabeças. Uhum. É, o, em que condição você diria para alguém, olha, vá devagar, não comece empolgado o jejuando? Uhum. É, quais seriam as exceções onde a pessoa teria que pôr devagar, jejuns pequenos, uhum. é, é, ou, ou, ou, você, ou você acredita que a maioria dos casos não exigiria muita preocupação por jejum? É, acho que o mais fácil é a gente perguntar assim, quem não pode jejuar ou quem não deve jejuar? Ok. É? Porque a okay. regra geral é que todos possam jejuar, a regra geral, mas há é, é exceções. Claro. Então, por exemplo, pacientes que sofrem com doenças psiquiátricas, anorexia ou bulimia, não deve fazer jejum. Por quê? Há um distúrbio em que você já tem uma alteração na composição corporal, reserva a reserva de gordura é muito baixa, então não tem... Ou seja, eles já jejuaram demais. Já, chegar, né? então é toda uma questão ali. É... Diabetes, depende do tipo. Dia... Aí a questão, todo paciente que está tomando medicamentos, é, e eu sempre falo assim, é, se você está tomando algum medicamento, quando você for fazer jejum, procure um médico que entenda de jejum, ou que faça essa parte é, de nutrição, e que possa te acompanhar. Não tente fazer algo é, assim, A ah, Deus me falou. É, então, é, às vezes eu sempre ouço a questão, Deus me falou, né? e se você vê que, e se Deus falou, o que você vai falar contra? E é, como você joga é, o que Deus falou? É. Né? É, então, são coisas assim que a gente fica aquela ditado. você assim, nunca de É. Quando quando Deus me falou, eu procurei um médico que acreditasse no, Isso. no jejum, e eu falei para minha esposa, que eu fiz uma promessa para Deus, para ela e outra para você. Se algum momento eu passasse mal, eu interromperia na hora, ou pelo menos mudaria. Porque a Bíblia também fala de formatos diferentes de as pessoas têm que saber isso. Jejum não é só na água, esse é o jejum que a gente chama normal. Daniel fala que ele tirou é, é, é, carne manjar desejável, vinho, muitas vezes você pode, acredita-se, que ele migrou para uma dieta estilo aquela do capítulo 1, né? a base de água, de vegetais, então há outros formatos também, que podem ajuda, ajudar em jejuns prolongados ou na transição. Mas, é, quando a gente fala, considerando um jejum menor, eu acho que a gente não precisa falar de um parcial. Né? um jejum Sim. de um dia. Sim. Pode ser feito como um jejum normal. Sim. Ou você recomenda que a pessoa comece refeição a refeição. Perdão, já mudei a pergunta. Vou deixar você terminar de é, falar tá... no caso da diabetes por é, dia. Então, é, então, pacientes que estão tomando medicamentos, por exemplo, você faz, uh, existe a diabetes uh, tipo 2, né, que normalmente você usa medicamentos para baixar os hipoglicemiantes, por exemplo, bifagem, metformina, é um dos medicamentos. Né? Ah, a propósito, na medicina arteriolecular, nós consideramos a metformina um grande aliado, porque ela é, auxilia na autofagia, ela gera autofagia. Então, é um mecanismo muito interessante como proteção de câncer. Então, a olha... Mas assim, não estou recomendando você ir lá na farmácia agora e tomar metformina. Não é isso, tá pessoal? Sempre, quando for tomar algo, mesmo suplemento, né, é, procure seu médico antes para que ele possa te orientar sobre qual o melhor suplemento para você e como você deve tomar. Né? Porque às vezes as pessoas tomam, é, tem muitos pacientes que às vezes, por exemplo, só mudando um pouquinho de assunto, ah, eu tenho, eu tenho insônia. Você passa um fitoterápico, um, um vamos dizer assim, é, valeriano. Para as pessoas em geral, o valeriano vai muito bem. Aquela pessoa faz o um efeito contrário. Então, cada pessoa tem sua idiosincrasia, sua singularidade, sua particularidade. Então, só esse detalhe. Mas assim, então, nós temos o diabetes tipo 2, então, a gente falou da mente por mim, me, e o diabetes é, tipo, é, insulina independente. Que é o então, tipo 1? É, não necessariamente é o tipo 1, tipo 1 é o genético, porque, mas as pessoas, às vezes, na, na tipo 2, às vezes, a, a ela não consegue controlar com o medicamento e tem que entrar com insulina já direto. Entendi. Né? Mas crianças e... ou adolescentes, já é, tipo, insulina independente, você já tem que entrar com insulina mesmo. Pois bem, se você faz um jejum, o que pode acontecer? Um choque para uma hipoglicemia. Baixa muito a glicose. E aí, pode entrar em choque mesmo. E aí as pessoas muitas vezes vão dizer assim, ah, o jejum tomatou. Não, não é o jejum. Você está tomando medicamento, mal orientado, você fez algo que você não devia ter feito fazendo. Né? Porque não. o medicamento sem ingestão do carboidrato, carboidrato ficou muito mais é, potente. Porque daí, esse é o acompanhamento que você tem que ter com o médico. Aí ah, eu quero fazer o jejum. Então vai tirar... É, aí o médico vai dizer interior. assim, ó, então vou fazer dessa forma, tal, tal, tal, você tem que fazer dessa forma. Então você tem que medir o seu médico, né? É, então qualquer é, doença, é, o interessante é sempre você tá, ter a companhia do médico. As pessoas perguntam, lactantes, né, as mães que estão aumentando, pode fazer? É, e grávidas. São duas das perguntas que eu mais é. ouço. Então, é, aí há controvérsias, né? Eu não recomendo, por exemplo, uma, uma gestante fazer jejuns prolongados. Né? Mas, é, em muitos casos, o que nós vemos, e nós nos defrontamos muito com isso, é diabetes gestacional, que é causada exatamente por um excesso de glicose é, é, no seu corpo. Né? Metabolização da glicose está totalmente mudada, então você tem um pico de insulina. Então, basicamente, diabetes é um processo em que você tem um problema com a insulina, ou ela está em excesso, que é o diabetes tipo 2, ou está em falta, que é diabetes tipo 1. Bom, o problema é a insulina. E a insulina só é acionada quando tem glicose. Então, se você muda a sua matriz energética, então você sai de glicose e muda para gordura, o que acontece? Você não aciona insulina. É daí que nós chamamos de jejum metabólico. Uhum. Existe o um jejum fisiológico, que é isso que nós estamos falando, que é o um jejum bíblico. Né? As pessoas ficam períodos de tempo sem se alimentar, que é o ideal... A partir de 12 horas já é considerado jejum. Okay. Né? A partir de duas horas que você jogo, Mas aí você tem tempos né? Então assim é... Voltando à gestante Se você tem uma gestante que tem diabetes sensacional é... Essa mudança Metabólica é muito interessante né? Essa mudança da matriz energética Por exemplo, o que nós indicamos é fazer Uma alimentação em que você baixa carboidrato Aumenta a oferta de gorduras boas né? E gorduras boas né? é... Então isso faz com que ela possa é, ter essa mudança no seu metabolismo da glicose e baixar os níveis então, ali. Vai entrar no modo cetogênico, mas ainda também está se alimentando. Dentro da faixa segura. Dentro da faixa segura. E está se alimentando. Isso. Né? Porque daí você está troca, você trocando por gordura. Né? Então você pode fazer o um jejum de carboidratos, por exemplo. Então, uma pausa de um dia para uma grávida, é. bem de saúde, uma lactante. Não haveria tanto problema, mas assim, o que eu recomendaria, por exemplo, ela fazer... Aquele horário 16 horas de jejum, 8 horas de alimentação. E nesses 8 horas também você trabalhar em cima mais do seu índice metabólico basal. Uhum. Que é basicamente o quanto o seu organismo gasta quando ele está dormindo, para manter você vivo, para o seu cérebro funcionar, para o seu coração bater, para você respirar, ele vai gastar. Ali é, é o que nós chamamos de índice metabólico basal. Então, se você trabalha perto do índice metabólico basal, o seu organismo aciona mais fácil esses, essas reservas de gordura. Né? Então, assim, é, quanto a, a, a lactante, a mesma coisa. Então, você pode fazer períodos de jejum? Pode, mas mais curtos. Né? Ou você faz essa questão de você troca a gordura. E a gente sempre fala sobre o jejum intermitente modificado, né, Para esses casos. Ou seja, é, hoje está muito em voga você falar sobre ah, o Bulletproof, que é o café, a de balas, né. Basicamente é o café junto com a gordura boa. A que nós mais usamos é o óleo de coco, né. Você pode, em alguns casos, associar é, a manteiga. Porque a manteiga é, forma mais rápido o ácido mutírico, né, que, é o, que rapidamente transforma assim em corpos cetônicos. Então você pode fazer sucesso, sucessão. Mas se você fizer o café com óleo de coco, já está uma coisa muito boa. Então é, ele te dá uma fonte de energia muito legal. Você está consumindo. Tem calorias? Tem. Tem mais ou menos 300 a 350 calorias. Só que ela não aciona a insulina, que é o que nós chamamos de jejum metabólico. Que não está jogando glicose, né? Isso. Então são formas de gente trabalhar. Né? Então, é, como. Eu acho importante a gente é, entender que é, qual o objetivo do jejum. né? Então, é, quando você entra no jejum desses 40 dias, com certeza eu sei que você não quer se mostrar para ninguém. Não é algo assim, olha, eu sou super homem, estou conseguindo fazer. Uhum. Não, é, não é esse o objetivo. Né? Então, é, então eu sempre penso assim: qual que é o objetivo do seu jejum? Por que você está fazendo? Né? Bom, o meu primeiro. Eu, eu fui gradualmente, ao longo dos anos, subindo de um para dois, para três, para quatro, para cinco, seis, sete dias. Sim. Durante muitos anos, eu não passava de sete. Eu cheguei a quebrar um jejum de sete, com uma refeição, e imediatamente começar outro só para não ficar aquele negócio que estava quebrando recorde. Uhum. Né? Mas depois, com o tempo, eu fui me, me aventurando à medida que conhecia da mesma limite do meu corpo, oito, nove. É lógico, nisso, gente, já teve jejum que não consegui, não aguentei, comi, é, esqueci... É, é, a, a gente não quer parecer é. Que, que é diferente dos outros e que não é. Mas com, com o tempo eu fui aprendendo. Eu cheguei a fazer acho que três jejuns de duas semanas. Um okay. deles, eu lembro que eu estava com 13 dias e meio e o Espírito Santo me mandou encerrar. E eu fiquei triste, porque eu queria terminar 14, né? Que lembrava pra dizer, cheguei lá, era a minha primeira vez. né? E eu senti assim: deu, deu, é deu, é para parar e a gente sabe que tem que obedecer isso, independente da razão. Mas é. depois ter feito mais dois de 14, Aí levou alguns anos, eu cheguei a fazer um de 21, né? E depois, 10 anos depois, foi quando Deus me levou a fazer o primeiro de 40. Nesse você já me acompanhou. E eu lembro que eu falei para você, olha, eu tenho uma convicção que é só água. Não vou tomar água de coco, não vou tomar chá, não vou tomar café. É uma convicção que eu tinha dentro de mim. Mas no meu segundo jejum, eu lembro que você me perguntou, cara, na época nem eu sabia no segundo que eu ia até 40. Só senti Deus me mandar ele levando. Mas aí você me perguntou, você tem uma palavra de Deus para secionar água? Eu falei, não. Aí você me disse assim, eu vou te dar uma sugestão. Ele falou, não vai quebrar seu jejum, não vai tirar você da cetose, mas é, quase sempre quando fazia alguma dieta, eu sempre te perguntava se eu podia tomar me sushiro Então uhum. você sabia que eu gostava daquilo. E você falou, ó, oh, mi-sushiro tem menos fibra alimentar e calorias em um copo de água de coco, mas vai te fazer bem, toma um desse por dia. E eu lembro que eu viajando, levei uns saquinhos... É, é, inclusive instantâneo, para misturar ele na, na água quente. Mas quando eu tomava aquilo, parecia que eu renascia, parece que eu tinha comido. Parece assim, era é, é, é uma coisa que eu não sabia explicar, só que eu achei que era psicológico. Eu falei, não, o Aldi pegou uma coisa quente, salgada, está né, enganando minha mente para fazer eu acreditar que eu estou comendo. Demorou para entender que, na verdade, você estava me ajudando com o um equilíbrio eletrolítico né, de sais. Os médicos dizem, eu comecei a descobrir isso depois, que parte dessa desse desconforto, tontura, dor de cabeça do início do jejum é a baixa rápida de sais, uhum. né? E aquilo para mim foi algo tão, uma tão especial para me ajudar num jejum prolongado que se Deus hoje não me manda fazer na água eu já adotei ele como, uhum. como, como parte. Então essa coisa da gente ir descobrindo também o que é, é, é, melhora uhum. a sua performance, que deixa é, é, é mais à vontade, eu acredito que é algo que, que também quando a gente compartilha as pessoas entenderem que é, é esse, esse acompanhamento, por exemplo você citou os russos, mas você me mencionou hoje à tarde também os alemães isso. Né, que vem estudando o fato de não ter perda de, de massa magra, que é outro mito dizer uhum. que, que o organismo vai queimar músculo não faz o menor sentido para mim o organismo queimar músculo quando ele ainda tem reserva de, de, de gordura Quer dizer, ele fez a reserva para não precisar queimar o músculo é essencial, vai começar por ele. E aí, nesse meu terceiro jejum, eu, eu comentei com você: eu falei, olha, eu li um, um outro médico falando sobre a homeostase, que é a capacidade do, do corpo se ajustar. Uhum. E ele, ele é um, um, um canadense é, é, que trata pacientes de diabetes tipo 2 e de obesidade com jejum intermitente e jejum prolongado. Ele é um defensor disso, você falou, de que. A, a insulina alta não vai baixar a resistência, a insulina não, insulínica não vai ser corrigida sem jejum, mas que ele recomenda a vida normal, inclusive que eles se exercitem, inclusive exercícios de resistência, inclusive em jejuns prolongados. E quando eu li aquilo, bugou a minha cabeça, porque assim, a gente começa, a, chega um momento, você começa a, a, a evitar andar, economizar energia, mas, e ele tinha uma lógica, ele dizia, olha, se você ficar ativo, seu corpo vai te entregar mais energia do que normalmente aquela que ele dá de forma econômica. Aí eu lembro que eu te liguei e perguntei. Falei, olha, ah, aí. Você falou, olha, a teoria é essa? Laboratório a gente não tem muito. E eu falei, Deus, eu quero fazer o laboratório. Né? E eu comecei a treinar no nono dia de jejum. Porque normalmente você já está na fase boa da cetose, você está disposto. Né? E eu treinei até esse último dia, que foi há dois dias atrás, o quadragésimo, com... Toda a carga que eu sempre vinha treinando musculação no, no, no último ano como se tivesse me alimentando, sempre com disposição Nunca me deu como na gíria da turma é, é, que se exercita, tela preta né? Uhum. Nunca nunca tive tontura, nunca tive falta de disposição Pelo contrário, eu eu, eu tive uma, uma outra testemunha que é o personal, que é alguém da, da minha igreja que ele falou, pastor minha cabeça está bugada também uhum. né? Ele falou assim é, é, não dá para acreditar e eu estou vendo e acompanhando o processo de perto Então, quer dizer, não apenas... Eu nunca me senti tão bem treinando sem jejuar, eu nunca me senti tão bem jejuando sem treinar. né Para mim foi um, um laboratório fantástico. Não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso. Cada um tem que conhecer o limite do seu corpo. Eu tive paz em Deus né e, e, e resolver caminhando, porque eu achava assim, talvez na segunda semana pare, talvez na terceira eu não consigo talvez não vai dar mais, mas mesmo sabendo que está chegando a hora de eu entregar o jejum, o corpo dá sinais, né, é, eu eu tive disposição o tempo todo, mas hoje mesmo, antes da gente gravar esse vídeo, o senhor pegou a maior parte desses 60 exames que me pediu na semana passada, quando ele ainda estava em jejum, né? e é impressionante, porque você já me acompanha há mais de sete anos, estou indo para o oitavo ano, e como de fato, né, eu, eu acho que a, a última vez você tinha me checado fazer 3, 4 meses, uhum. e como existe uma evolução em todas as áreas. Né? Eu queria que, é, é, talvez eu pudesse até falar disso, mas alguém precisa de 40 dias de jejum para ter tanta evolução? Não, a ela acontece com bem menos tempo, não é? Sim. Então, a partir de 24 horas, ela está acionada. Já está acionada. Tá acionada. Mas, se a pessoa faz isso muito ocasionalmente, talvez ela não tenha o mesmo efeito como fazer Sim. com mais frequência. Sim. Então, é, por exemplo, uma da, um dos métodos que a gente recomenda do jejum intermitente é que você possa fazer, por exemplo, a, pelo menos um dia de jejum semanal de 24 horas. Você aciona e, nos outros dias, você faça a sua restrição com uma restrição calórica. Por exemplo, você, vamos dizer assim que você gasta ali a faixa de 2.000 calorias. E você ingerir perde 1.500 calorias, por exemplo. Né? Então você já tem uma restrição calórica. Então você continua, você fez o jejum 24 horas, acionou a autofagia, acionou um o mecanismo de cetose. E você continua fazendo que o seu organismo colhe os benefícios disso. Entendi. Ok? Então, é essa a questão. O grande problema é que às vezes as pessoas saem do jejum e querem comer tudo. E comer. Aliás, lixo. É. É, aliás eles descompensam. O que ganharam Sim. no jejum, perdem na volta, come mais do que deveria e comem eu, quando garoto, sem ter noção, a gente quebrava o jejum de uma semana com refrigerante, pizza, aquilo é. Isso. Então, a começava churrasco, começava assim tupi, tudo de novo. Né? Mas uma, uma, uma coisa, se é, falou sobre a questão do músculo. Saiu um estudo, é, agora em 2020, sobre essa questão é, perda muscular em jejum prolongado. Jejum prolongado. Não é nem questão de jejum intermitente, de jejum prolongado. Eles fizeram um estudo com... 10 dias, a média de 10 dias. E é, a perda média foi de 6 quilos em 10 dias. Né? Então, uma perda considerável. E aí, galera, o que, que foi perdido? Então, 40% foi gordura. E proteínas, foi, é, não foi principalmente de músculo, não. Não foi de sistema muscular. Foi dos órgãos internos. Ah, ok. Não era okay? A proteína do músculo? Não. É, só que, quando você olha os um estudos sobre é, perdas. Perdas de, de peso em jejuns um prolongados, você vai ver assim que a, a, as reservas de gordura chegam até no máximo 80%. É, Proteína, você perde 4% só. Não, não é de músculo. Então, na verdade, seus músculos ficam muito mais limpos. E quando você volta ao processo de né, realimentação, é, o que acontece? Você aciona n e aí você ganha muito rápido, é, porque você aumenta também o hormônio de crescimento, então você a, a, aumenta muito rápido a sua capacidade muscular. É, a minha filha é. Lisa, ela fez um jejum de 20 dias, alguns meses atrás. E ela fez a avaliação o dia antes de começar, o dia depois de terminar. E ela teve ganho de massa muscular. É, é, diferente de mim, ela não estava treinando, mas ela teve ganho de massa muscular. É, é, eu não Eu não fiz a avaliação devida antes de começar, porque foi uma palavra que Deus me deu, me pegou de surpresa, estava longe, não consegui fazer essa avaliação contigo, mas do que você vem me acompanhando, nós vimos hoje, que eu Sim. ainda tive ganho de massa e não perda, né? É, pessoal, eu fiquei muito feliz com o estado do Luciano agora, né? Então a gente tem, faz aquele exame, o Stex tem compra, tem que essa análise do seu organismo, de como está funcionando. Então, olha, é, eu brinco com ele assim, olha, é, antes o seu sistema nervoso autônomo que controlou as funções que não dependem da vontade, né? Ele tava lá no vermelho. Então, eu até colocava, eu coloquei ele na palestra que eu dei para a administração dos pastor, isso é brincadeira que eu coloquei. Né? Mas agora tava dentro do ponto de equilíbrio, não? Né? Então olha como os benefícios. É aquela questão, a gente pensa assim, é, que vai. Forma, e aqui forma, só estamos é, falando é, da parte física que é. eu fiz pelo princípio espiritual, mas já sabia que teria benefícios é, Os russos eles usavam Uh, o, o jejum terapêutico para tratamento de doenças psiquiátricas. Então, é, para doenças como isso, esquizofrenia, transtornos de depressivos, ansiosos, transtornos de afetivos bipolares, então eles se usavam para isso. Porque há um, exatamente é um reset, há uma mudança na sua neuroplasticidade, há uma mudança de níveis de neurotransmissores. Então, a forma como acontece e há algo, na verdade, é, não tem jeito, né, Luciano, da gente separar. É, primeiro texto do Essência diz isso. Mantenha íntegro Espírito, alma e corpo, até a vida do no nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim, olha, não tem jeito de se separar. Então aquilo que você faz no seu corpo reflete no seu físico. Por exemplo, essa questão do, que ah, você falou assim, do sal, né, como fez diferença né, para você. É, e às vezes você falou sobre Jesus. É, por que que, e até você citou, ah, não tinha ah, a aliança dele, só a aliança de Deus havia criado, né, é, a questão da tia de física, tudo que ele fazia. Ele dormia, ele tomava ah. água, né? então ele tinha um estilo de vida saudável. Ah. Né? É, e ele eu sempre falo assim nas administrações, ele poderia entrar as pessoas em, em jejum, em jejum prolongados, em qualquer época. Precisava de preparação? Não, porque Não. ele já vivia uma vida de jejum. Né? Então já era é, é um estilo de vida. Nós temos que fazer essa preparação. Então, por exemplo, quando você fala assim ah, eu estou com baixo de sal. A maioria de nós hoje vive um processo de estresse crônico. Então, você já tem alterações em vários hormônios. Os hormônios de estresse. Um dos hormônios que abaixa é, é a aldosterona. E a aldosterona regula a pressão. Então, quando a sua suprarenal, ela começa a entrar em fadiga. Então, quando você dá o sal, você aumenta a aldosterona. É. Então, uma das coisas que eu falo para os pacientes, às vezes, é uma coisa muito simples. Se você vier aquele cansaço de manhã cedo, pela, pela, né? é, eu falo assim, olha, pega uma colherinha de café de é, sal, sal de Himalaia ou sal integral lá do Consoró não só refinado, né, é, coloca na água ou mesmo coloca na vou... É tal do soro, É, e toma. Você vê que o seu organismo já começa a ter, uh, depois de três, dois, três dias, uma outra resposta. Basicamente, é aquilo que você sentiu no jejum, né. Então, você sai daquele processo de estresse, você faz a preparação. Imagina você que já trabalha todo esse aspecto, né. Mas a maioria de nós, uh, se você não tem esse entendimento, o que que o, uh, como o seu estilo de vida uh, precisa de, dessas paradas para poder fazer esses resetes, então... Você, é, aí, é, entra realmente numa rota de, de, de destruição, de abrigamento de vida. Então, o jejum, é, em 2000, a propósito, teve um, um, um estudo. Um, o jejum, então, até a década de 90, 2000, é, era considerado assunto... Ah, o jejum é, é, é, é vilão. É vilão, vilão. É, olha, é ruim, é, ele vai consumir esse músculo cardíaco. Né? Então, isso no meio médico, não estou falando no meio leigo. É. É. leigo. É, vai consumir seu músculo cardíaco, não faça isso, é, altamente maléfico, então, então, então, você tem que beber de 3, 3 horas, tá, então, então. Aí em 2009, é, na revista é, Science, que é uma das mais é, conceituados do meio médio, publicou um artigo sobre os macaquinhos, os rezos. Eles pegaram macaquinhos da mesma idade e um grupo fez a, jejum. o outro grupo, alimentação normal. Aí, foram avaliados os o grupo que fazia alimentação normal tá extremamente envelhecido, mostrei as fotos para você depois eu, você pode até colocar as eu, fotos né? e o outro grupo, a pelagem dele tudo ok, a gostinho, tudo bonitinho, forte muscular, tudo ok, então depois desse estudo começou a quebrar esses mitos que haviam né? sobre a questão do jejum e aí começou-se a estudar mais profundamente a questão do jejum, jejum intermitente, jejum prolongado todas as questões, modos de jejum, como você fazer isso Aí depois veio, né, em 2016, a consagração uh, desses estudos da autofagia que foi relacionado ao jejum, que, que é um mecanismo que mais acelera a autofagia, que o nome dele é o Yoshinori Oshumi, nome o nome do japonês. é. Então, ele começou os estudos dele lá na década de 80, 90, né, então eles começaram a verificar exatamente isso, e aí que foi esse processo. E a maior parte dos que tem o preconceito com o jejum, não jejum, não acompanha quem jejua, Sim. né? e não tem o mesmo estudo de caso que os que o defendem. Uhum. É, um, é, como eu falei para você, é, a nossa cultura hoje, é, esse conceito de, se você quer, é, quer viver mais, coma menos. Basicamente isso. E muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, e não sabem nem como jejuar, né? Porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, doutor, eu tô fazendo jejum de Coca-Cola. Eu falei assim, não, meu irmão, Mas isso jejum. é libertação. Libertação. <risos> que jejum é de, de alimentos que Deus que trazem vida. Né? Você se imprime uhum. que trazem vida para modificar e aí depois você volta a gerir vida. Basicamente esse é esse o conceito. Né? Então, se é perguntar, Jesus tomaria qualquer cola? Não. Porque ele só alimenta com Jesus, com alimentos que Deus havia criado. Né? Então, para mim é um conceito é, muito claro isso. Né? Então, é, se eu priorizo aquilo que Deus cria, né? é, é claro que eu vou gerar condições para o organismo. se Como Hipócrates diz, o seu alimento seja o seu medicamento. O seu medicamento seja o seu alimento. Né? Para quem vai começar, o senhor recomenda que ele pule refeições, faça o intermitente. Uhum. É, eu, eu acredito que jejum até 24 horas, não acredito que a pessoa precise de nenhum processo, de uma, Sim. De uma preparação, Sim. nada disso. Mas que ele vá testando e, e sentindo é, é, aos poucos. Agora, à medida em que a pessoa vai implementando isso de uma forma regular, por exemplo, um jejum de uma vez por semana, de 16 uhum. é, é, ou mesmo 24 horas, seria extremamente benéfico e um bom exercício antes de que ele se aprofunde na quantidade, Sim. em termos de dias, né? É, eu creio que é, basicamente é aquilo que você falou assim, a prática vai fazendo que você, ficar é, tem condições de é, tornar aquilo, aquele processo mais natural. Né? Então, é, tem uma frase muito legal aqui, que eu, é, do Ralph Waldo Emerson, ele diz assim Aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil Não porque a natureza da tarefa muda, mas sim porque o nosso poder fazê-lo aumenta Bom. Então, uh, basicamente é isso, eu acho assim, 24 horas, você faz alimentação uh, com líquido né? Às vezes, se você ah, eu sou uma gestante, eu sou uma lactante Ou sou mesmo a pessoa que está tomando o meu né 24 horas, não creio que haja esse problema. Faça, pelo menos, um jejum uh, em que você tenha líquidos. Né? Eu aconselhei um amigo esses dias, ele falou, pastor, eu, eu tenho gastrite, eu não posso ficar muito tempo sem comer, eu tenho problema com o refluxo, aquilo. Eu falei, faz um jejum parcial. Eu falei, toma só caldo de legumes, uhum. suco de fruta. E aí, conversei com ele esses ele falou, cara, estou mandando um dia atrás do outro, né, e... e, e é, é, mas... Na época eu fiquei até preocupado. Falei, cara, eu só falei pra ele não deixar o estômago vazio, né? E ele tava lá empolgado. Mas ele falou que realmente sentiu um, um, um, uma, uma facilidade de, de não migrar de repente para água, que era muito sofrido, mas uhum. simplesmente para os sulcos. Então, é, tá às vezes a gente dificulta. Um outro rapaz da igreja falou, não, passou eu tomo um medicamento pela manhã, que ele é forte, eu não posso tomá-lo de, de estômago vazio. E eu falei, ok, mas que hora você vai tomar de novo? Ele falou, não, só no dia seguinte. Eu falei, meu amigo, então coma de manhã, começa o jejum depois de ter comido e só coma de manhã no outro dia. Aí ele me olhou eu tive assim, puxa, não pensei nisso. Porque às vezes na cabeça do pessoal o jejum tem uma hora certa de começar. Sim. E, e não necessariamente. É eu particularmente, quase todos os meus jejuns eu gosto de começar depois das 18. Uhum. E se me perguntar por quê... Porque você é sai da... Não, exatamente. A turma acha que, porque como no Velho Testamento o dia virava as oito, era isso, eu achava que era mais fácil, porque na hora que eu ia dormir eu não estava com tanta fome, eu detesto deitar dormir com fome, né? eu pensava, comer às oito, não estou com tanta fome, sempre quando acordo de manhã eu não tenho vontade ou necessidade de comer. Então, assim, a fome ia começar a me incomodar lá pelas duas, do outro dia eu estava já com 16, 18 horas de... de... De jejum, então para mim acabou virando um hábito. Eu quase sempre faço isso. Dessa vez comecei e terminei o jejum a 18, mas não era por nenhum outro motivo, foi só porque para mim se tornou o melhor horário. Então as pessoas ainda têm essa facilidade. É o, o jejum de é, 24 horas é algo assim que é, é plausível. Eu acredito que é, todo mundo. todas as pessoas podem é, trabalhar esse jejum, não vejo problema nenhum, né? É, Algum depois da... de treinar muito é. isso a gente fala mas o é, o, o, pessoal, assim, o pessoal da, da Alemanha mesmo, né, eles há mais 100 anos eles trabalham com isso eles propõem é, o seguinte protocolo um tratamento de é, jejum de 10 a 14 dias uma vez por ano um jejum prolongado hum, é 3 a 5 dias a cada 3 meses e um dia por semana toda semana você jejua um é. Então, e, e é claro, isso a gente não é nem falando assim. É, é, o básico é, é, você já deixou de comer lixo. Isso é o básico, né? Então, uma coisa aqui... Aliás, no meu primeiro jejum de, de 40 dias, eu estava terminando uma, uma dieta que você mesmo tinha me dado, estava me acompanhando. E eu lembro que eu vim falar com você, eu falei, ó, Deus mandou entrar semana que vem. Você olhou para mim e falou, você está no melhor momento. Tanto que assim, eu não sei de preparação nenhuma, não tive dor de cabeça, não, não tive fome, tive incômodo, tipo que porque, na verdade, o organismo já já estava limpo. Com o que a gente pode chamar de um jejum parcial, né? Que era uma sim. dieta bem rígida que você tinha me me passado. Então, as pessoas também poderiam fazer jejuns maiores usando o recurso do parcial. sim. sim. Né? Legumes, uhum. verduras... Sim. É, exatamente isso. Quando você é, começa a olhar diferentes formas de jejum, Há várias formas. É, Para cada pessoa há uma, uma, uma um ajuste. É um ajuste. É isso. é, isso é importante. Ah, só queria destacar, destacar, destacar uma coisa muito importante. Eu trato muitos pacientes com com câncer. É, e estou fazendo a pós graduação em oncologia integrativa. Né? Então, em, a, a questão pensa assim numa doença é, como uma árvore. Né? Então, tem o terreno, a árvore, o galho e o fruto. O, não, o câncer, o tumor é o fruto que está vivo. Na medicina convencional, você vai tirar o fruto. Então, você faz cirurgia, faz rádio, quimio e tal. Agora, e a árvore e o terreno lá que gerou esse fruto? Né? Então, a oncologia integrativa, você vai trabalhar esse outro aspecto. Pois bem, é, o que se começou a constatar? Que é, pacientes que faziam quimioterapia, quando eles faziam 48 horas de jejum, antes e pelo menos 24 horas depois da quimioterapia, ou seja, um de dois dias antes e um de é. um dia depois. Ah, praticamente não tinha efeitos para trás. Uau. Né? Então, se as pessoas perguntam se modula a imunidade, tá aí a resposta. Porque tem gente que tem medo de jejuar, diz não vai baixar a minha imunidade, mas nessa época do, do Covid não vou jejuar porque vai baixar a imunidade. Minha experiência, você tem me avaliado sempre, é que nos jejuns a imunidade hum. sobe. Sim. Exatamente. como então, é que você não... Então, ah, não vou ficar, você não vai ficar doente, é nosso problema. Não, não é isso. Mas você está dando condições para o seu organismo lutar contra uma enfermidade, contra a doença de uma forma muito mais rápida. Né? Glória a Deus. Bom, a minha vontade é levar esse negócio horas e horas, mas eu acredito que a gente teve um bom volume de informação. Alguma coisa que o senhor acredita que puxa, não podia ficar de fora, a gente precisava ter é, é, é, falado? É, se houver, queria que se você lembrasse, comentasse algo. Mas é, a ideia aqui, é né, seja no, no, no meu livro, ou no curso, eu procuro cobrir muito mais a parte teológica, o propósito espiritual do jejum. Mas nós não podemos ignorar, gente, que além de não fazer mal à saúde, ele ainda é benéfico, faz bem à saúde. E essa é a razão pela qual é, eu convidei hoje o Dr. Aldrin para que é, a gente pudesse ter ouvido esse outro esse outro aspecto e não é só opinião né o Ogri é, é, tem me acompanhado e ele é alguém que pelo menos três jejuns de 40 dias que eu fiz até agora né ele, ele, ele tem acompanhado o meu estado antes durante e depois e a gente não tá falando só de, de teoria tá falando de algo prático né eu não poderia deixar de falar algo uh, eu sempre falo assim que a Bíblia para mim uh, muitas vezes a gente ouve aquela opinião assim a Bíblia não é um livro científico, mas quando fala em ciência, ela tem gratidão, tal, tal. Não, ela é, um Bíblio, ela é um livro científico, é, só que foi escrito em uma linguagem tecnológica própria com aquela época. Enquanto nós linkamos ela, a nossa linguagem tecnológica atual, então nós vemos que realmente ali está os fundamentos. Quando a Bíblia diz é, sobre a passagem de Jesus, ali é jejuando, é Mateus 4:2, 2. Diz assim que... os pais ele teve fome. Teve fome. É, os caras foram, os cientistas foram estudar exatamente o processo do jejum é, nos pinguins é, é, analisando que o macho ele quando a fêmea bota o ovo aqui é? o pinguim macho fica é quem, quem choca ó é? é quem choca e ele fica ali um tempo assim quase chegando a é, 80 a 100 dias quase e enfrentando temperaturas extremas ventos horríveis e tal tal tal mas chega esse período e não sai do lugar não é. sai mas chega, a fêmea vem para trocar com ele. Se a fêmea não chega, ele desperta, uh, sai, a é como se fosse assim um sinal, ele sai e gasta, e anda mais ou menos 20, uh, 20 dias ainda para chegar no mar, para recompor suas forças, tal, tal, tal, tal. E aí eles pensaram assim, será que é um sinal biológico? Falei, será que é algum sinal? Força dar os ratinhos, os ratinhos ao mesmo sinal. E aí eles descobriram que há uma, esse sinal da fome, o sinal que você encerrar o jejum, é quando Jesus diz, para daqui para frente. É, você tem que chegar no 80%, já ter 20% para fazer ainda algo uh, para sua sobrevivência. Então, descobriram que um peptídeo, o neuropeptídeo Y, ele é liberado. E esse é o sinal da fome. E aí, quando a Bíblia diz, e Jesus teve fome? Ele está dizendo, o sinal dele, do neuropeptídeo Y, foi ligado. Com uma outra linguagem... Né, mas, mas já comunicava é exatamente isso. Exatamente isso. Então a gente não pode deixar, só confirmando que Jesus era 100% homem. Exato. Maravilha. <risos> muito bom. É isso, gente. Que Deus nos ajude a criar a cultura do jejum. A então, de minha gratidão aqui, não só por essa aula, né, quero aproveitar e, e recomendar aqui ao pessoal que sigam o Metanoia Saúde. Né? Vocês têm disponibilizado muito material, não só... É, nas redes sociais, no YouTube, mas também no, no site é isso, né? Uhum. E tem muito, muito material bom, muito, muita dica boa. Inclusive, na nossa escola, é, é, nós temos dois cursos, é, por enquanto dois. É, à medida que for possível, a gente espera ter mais do Aldrin nessa área de saúde. Um, falando a respeito do estresse, uhum. né? eu, eu achei fantástico aquele curso. É, e o segundo, me fugiu o tem... Fundamentos de uma vida saudável. Fundamentos de uma vida saudável. E ali nós temos uma combinação, não só de dicas médicas, mas também de muita fundamentação bíblica a respeito do, do assunto. Vale a pena seguir. O Aldrin é, é, é, é casado com o Cristiano, que também né, tem é, é, a sua formação em área de, de educação física. Né? Uhum. Então, assim eles conseguem trazer muita dica, desde de alimentação, toda a área do cuidado da saúde, a perspectiva espiritual, eles têm sido bênção demais na minha vida, e tenho certeza que vão ser na sua audi. Minha gratidão não só por esse tempo, por essa conversa, por tudo que você disponibiliza, mas por esses anos que têm me, me acompanhado e me, e me ajudado tanto. Né? Se você quiser falar alguma coisa... É, é, a respeito do, do, do, dos próprios materiais que o Metanoia disponibiliza eu sei que vocês têm outros cursos também que pode ser acessado no site aproveita e fala disso porque acho que vai ajudar bastante o nosso pessoal é, o Metanoia e Saúde é um ministério que Deus nos permitiu é, vivenciar no primeiro em nossas vidas, né? porque eu vivi um estilo de vida altamente destrutivo eu olhei para João 10, 10 vida abundante, o que, que é isso? e aí eu e Cristiano começamos a buscar o que, que era esses fundamentos, e daí Deus começou a mostrar para nós, nós começamos a vivenciar isso, e aí isso foi crescendo, e nós, com... aquilo que Deus te dá nunca fica para você, né você sempre Nossa. tem que se que... Então foi isso que aconteceu em nossas vidas. 2010, nós recebemos o um convite para vir aqui para BH junto uh, a pastora Zenete, né? o Ministério de Vidas, e desde lá nós estamos aqui. E Deus tem nos dado o privilégio de conhecer vários homens e mulheres de Deus, inclusive você. Né? Foi essas conexões divinas. E como nós temos cuidado De vários uh, Desses pastores, dessas pastores e Nós realmente vemos essa necessidade da igreja Em despertar para essa essa questão De cuidar do tempo do Espírito Santo Na verdade a metanoia é exatamente isso a Metanoia de saúde é o que é necessário para eu é, ser o tempo do Espírito Santo De uma forma é, Que Deus se agrada né? Então eu entendo assim Gênesis 6:3 que diz que O nosso tempo de vida é 120 anos né? Então é e aí comprova né que a, a revista Nature publicou em 2016 o um artigo dizendo Nosso limite biológico são 120 anos Então, eu não sei se eu vivi 120 anos Mas eu tenho que viver como se fosse 120 anos né? me preparar para isso e ver de Então, é, é isso que nós compartilhamos com as pessoas Nós queremos compartilhar isso com as pessoas né? É realmente é, viver para poder cumprir todo o propósito que Deus tem na nossa vida Amém. Glória a Deus Muito obrigado, muito obrigado a você que ficou... Nos acompanhou, né? quero te encorajar. Bom, e é, encorajar em relação ao livro A Cultura do Jejum aqui, mas primeiro quero destacar que o Audrey está escrevendo, preparando alguns materiais. Logo vem coisa boa, então logo que sai a gente vai fazer o barulho também. É, nós vamos em breve estar tá divulgando esse livro também, A Cultura do Jejum, que vem acompanhado de um curso online e, e tenho certeza que todo esse material vai te enriquecer te dar muito caminho prático. É, é, para que você possa viver essa prática, essa cultura do jejum. Espero que essa conversa de hoje, na perspectiva aí, médica, fisiológica, possa ter te ajudado a quebrar também alguns mitos e te encorajar a viver sua vida de jejum. É isso. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Obrigado, amigo. Eu agradeço.